e dar o apoio necessário para os seus projetos. Oi, Roland. Meu nome é Sida. Sou maçoterapeuta. Quero fazer uma pergunta. Que mudanças vou experimentar em meu corpo a partir da ativação? Oi, Sida. O um, treinamento de ativação tira muitos limites da sua energia dentro do seu corpo. Um, então, todas essas coisas na vida, ser tem como experimentar com muito mais prazer, e né? emoções muito mais profundas do que antes. Oi, Roland, meu nome é Rosângela, eu sou assistente de exportação e eu gostaria de fazer uma pergunta. Como, do seu ponto de vista, as pessoas perdem a credibilidade no seu potencial realizador? E como a gente pode fazer para reverter isso? Obrigada. Oi, Rosângela. Durante a vida, pessoas fazem cópias de pessoas que não acreditou em que você pretende fazer. Durante a vida e também desde o ventre do mar. Então, o treinamento de ativação vai quebrar essas cópias de limitações, abrindo você para uma vida muito, muito melhor. Para maiores informações, visite o site ativação.net.br. <risos>